E aí pessoal, senhores, a mais um vídeo aqui do Gordinho e dessa vez galera eu tô de volta como eu havia falado pra vocês pra trazer mais um vídeo de Sneak Peaks Dessa vez pra apresentar a vocês e trazer um gameplay, algumas dicas e informações sobre a nova tropa que nós vamos ter a partir da próxima atualização que... Além do Bebê Dragão, que vocês viram no outro vídeo. Agora nós teremos também o Mineiro. Mais um nível de quartel de tropas de Elixir Normal, Elixir Rosa, Elixir Comum. Porque o Mineiro também, assim como o Bebê Dragão, será produzido com elixir rosa, elixir comum, então nós teremos mais um nível de quartel e nós desbloquearemos esse quartel de nível 12 no centro de vila nível 10, então mineiro vai estar disponível a partir do centro de vila nível 10, vai estar disponível também quatro níveis de atualização do mineiro, assim como o bebê dragão, nós teremos quatro níveis de atualização do Mineiro, olha só como está o design do quartel de nível 12, compare aí entre o quartel de nível 11 do Bebê Dragão com o quartel de nível 12 que vai ser o do Mineiro. E outra tropa aí, né, vinda, oriunda do Clash Royale, mais uma vez o Clash Royale invadindo um Clash of Clans, assim como o Clash of Clans deu origem, é, deu inspiração pro Clash Royale, o mineiro como vocês já devem imaginar, ele se movimenta debaixo da terra então ele fica imune enquanto ele tá se movimentando, nada pode atacar ele, e essa é a grande habilidade especial dessa nova tropa, vamos dar uma olhada no perfil nas informações do mineiro, lembrando que os valores que estão aqui podem ser alterados até o dia da atualização então todo número que você vê você não precisa contar com ele, porque ele pode ser alterado, beleza? Mas temos algumas informações vocês podem ver a foto do mineiro como vai ficar e se você prestar bastante atenção na descrição do mineiro você vai ver que pode haver uma confusão porque fala que ele não pode ser atingido e nem ativar armadilhas mas o que a descrição está querendo dizer é que ele, enquanto se movimenta, ele não ativa nenhuma armadilha, ele não sofre dano de nenhuma defesa e nenhuma armadilha, obviamente. Mas vocês vão ver, de acordo com o gameplay, que isso não é verdade. Uma vez que ele sai para fora, uma vez que ele está de fora do, do chão, digamos, na hora que ele está na superfície, ele fica vulnerável tanto a armadilhas quanto a defesa. E se ele sair para a superfície em um local onde tenha uma armadilha, ele vai ativar aquela armadilha e vai sofrer o dano dela, beleza? Só para deixar claro para vocês. Agora vamos dar uma olhada num gameplay com o Mineiro para vocês já irem bolando as suas estratégias. Eu vou passar para vocês algumas dicas de como utilizar ele e algumas estratégias que você pode utilizar para ter um ataque épico a partir de agora usando essas novas tropas. Para você usar o um mineiro, é interessante que você limpe, né? Você destrua as construções que estão para fora dos muros pelo menos naquele local onde você vai começar o seu ataque com os mineiros. Por quê? Porque a grande vantagem, né, do mineiro, a grande habilidade do mineiro é de fato ele passar por debaixo da terra, é ele se movimentar e pular os muros ignorar os muros. Uma vez que você não limpa essas construções de fora, você perde essa vantagem, porque ele vai ele vai sair, vai ficar batendo nas construções para fora dos muros e vai ser alvo das defesas que estão dentro dos muros ou das defesas que estão próximas ali nas extremidades. Então, é interessante que você limpe as construções de fora para depois você usar o seu mineiro, que ele vai pular os muros e vai ir direto aonde você quer. Eles podem funcionar muito bem para eliminar os heróis inimigos, porque uma vez que um mineiro é atingido, os outros que estão por perto pulam todos os muros e vão direto nos heróis eliminando eles rapidamente quando você tem uma grande quantidade de mineiros talvez seja uma in estratégia interessante além do que, quando os heróis estão muito dentro da vila uma vez que os mineiros entrem para a parte central da vila eles não têm alvo preferencial e aí você vai estar tá com suas tropas no centro da vila do oponente que podem fazer uma grande destruição exatamente no meio que é onde está a maior parte das construções valiosas por exemplo, o centro de vila utilizar o mineiro com outras tropas que pulam o os muros, por exemplo, o corredor, pode ser uma combinação interessante, enquanto o corredor foca as defesas, o mineiro foca as outras construções ao redor, então você consegue destruir rapidamente tudo que está dentro, ignorando todos os muros. Usar o mineiro em estratégias onde as tropas não pulam os muros, ou você não tem tropas aéreas, enfim... Por exemplo, um Go Wipe com o Mineiro, talvez não seja uma alternativa interessante, a não ser que você deixe para colocar o seu Mineiro depois que as suas tropas já estiverem mais para dentro. Porque... Uma vez que você coloca seus golems, coloca seus magos e vai começar o seu ataque, eles não conseguem pular o muro. E depois que você usa o seu mineiro, o mineiro acaba avançando na frente dessas tropas, perdendo a vantagem de você usar o golem para é, receber todo o dano. Então o mineiro avança demais, acaba sendo eliminado pelas defesas, enquanto o seu golem e suas outras tropas podem se espalhar ou ficar lá martelando no muro, sem conseguir avançar pela vila. O que leva a gente a pensar que o mineiro em, em estratégias aéreas pode ser uma alternativa interessante. Uma vez que ele ignora os muros, assim como todas as tropas aéreas, então talvez uma estratégia usando mineiros e bebê dragões, por exemplo, possa ser uma excelente opção para você que quer dar uma variada aí nos seus ataques. Outra maneira excelente de você usar o mineiro é você focar ele em construções que estão expostas nas laterais da vila do seu oponente, ou defesas importantes que estejam expostas nas laterais e que você precisa eliminar com mais facilidade. O mineiro vai lá direto nela, o mineiro, uma vez que ele pula o muro, ele vai para a defesa que você quer ou para as construções que estão perto e você pode ter uma vantagem sem precisar quebrar o um muro ou ir avançando vila lá dentro, aí, digamos assim. Então é isso, pessoal, mais um. Um sneak peek trazendo pra vocês o mineiro Espero que vocês tenham curtido Se você não assistiu os outros sneak peeks Não se esqueça de clicar aqui nos cards do youtube Que vai ficar no canto superior direito Da sua tela, espero que vocês Estejam gostando das novidades que nós teremos O mineiro assim como o bebê dragão Foram tropas aí que a galera Já esperava que viesse porque Os quartéis já tinham passado não despercebidos, digamos assim, em alguns outros vídeos, tanto de quase todo mundo, praticamente. Mas então é isso, espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal caso você esteja me vendo pela primeira vez. E se você está me assistindo do celular, não se esqueça de clicar no sininho para ativar as notificações para você não perder mais nenhum vídeo aqui do gordinho. Então é isso, pessoal, agora sim eu vou me despedindo de vocês. Falou um grande abraço do gordinho e até a próxima! É. É. Get real life